pessoal, beleza? Tudo bem? É, hoje nós vamos estar tá fazendo um tutorialzinho aqui, pessoal, desse tripé. Não está sem marca aqui, mas eu vou deixar na descrição o nome dele. É um produto da China que eu encontrei no Mercado Livre, o mais barato que eu encontrei, com a qualidade dele, tá bom? É, é um tripé muito bom, com cabeça, cabeça hidráulica, muito fácil de usar, resistente, pesado, né? Porque tripé leve é, tem aquele problema alguém, qualquer toquezinho cai. Então é isso aí, eu vou abrir aqui para vocês, ele a qualidade dele já, né? ele já está usado, há muito tempo que eu queria fazer esse tutorial, mas eu tinha tempo para fazer, esse tripé já está comido mais de um ano, eu comprei ele do Mercado livre por 650, se eu não estou enganado, mas eu tenho observado que ele, ainda, ele continua com o mesmo, com um preço muito bom ainda, tá? o melhor custo, benefício pela qualidade dele. O tripé é esse aqui pessoal, tá certo, ele alcança até um metro e 80% impressionante, então o clipe é muito bom. Todo desmontado. Aí, tá vendo? Vocês aqui ó, aqui vocês regulam ele para desmontar. Nós vamos montar ele aqui pra vocês verem. Bota ele na posição certa, tá certo? Aqui. aqui nós vamos apertar ele aqui ó. Você regula ele aqui na posição certa. Pronto, ele já está aqui. Na posição certa. Agora nós vamos levantar ele. Ele tem três estágios. Esse aqui é o primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio dele. Olha a altura que ele já alcançou. Então agora nós vamos aqui, é, colocar ele no segundo estágio. Tá? Aliás, no terceiro. quer dizer, ele ficou com dois estágios, agora eu vou pro terceiro estágio. Super alto. Viu? Tem 1,82m Olha o tamanho desse pé Sensacional! Super hidráulico Ele volta a cabeça, tá vendo? Super hidráulico Macio para você virar ele tá certo? A trava, o direito de trava pra você Aqui, a câmera aqui ela trava, tá? não, não cai. Ainda tem a opção de você apertar, mas mesmo que você não apertar ela não volta, vai para ela aqui uma travinha aqui, aqui, aqui e ela segura a câmera, a câmera não vai nem para frente, nem volta mais para trás, fica solto, corre mais não cai, mas o certo é você prender ela aqui nesse botãozinho aqui. Tem esse botãozinho para você prender para não girar, tá? Fica fixo, se você deixar solto um o movimento. Né? Ele é reculado, ó tá vendo? Você pode até soltar essa cabeça aqui, se quiser. Muito show de bola, tá? Muito show de bola mesmo. Ele tem um, um nível, aqui ó, tá bom? Você vê aqui ó, tem um nível aqui pra você regular o nível também. Pessoal, é tá um pack que vale a pena você comprar, tá? Ele tá puxando hoje uma faixa de 690, 700, 700 e um pouco é, no Mercado Livre. Pode comprar que vale a pena. Muito bom, eu vou deixar na descrição o nome dele, e se der, eu coloco até o Rui para vocês comprarem no mercado de vídeo. Não sei se pode colocar ali, de propaganda né, assim, mas eu vou ver se. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês onde de vocês, que forma que você pode comprar ele, tá bom? Se você gostou do tutorial, deixe seu like, não esqueça é muito importante. Se inscreve no canal se gostar do canal. Fique com Deus, até a próxima.